Fala aí, drivers! Tudo tranquilo? Lucas aqui e Luna Miyoko viemos fazer esse vídeo aqui falando sobre o Uber Pet a nova categoria da Uber para transporte de animais de estimação se você é aquele motorista que não aceita de forma nenhuma transportar animais de estimação dentro do seu carro fique sabendo que agora você terá esse recurso no aplicativo que vai poder aceitar ou não esse tipo de corrida porque agora entrará a categoria Uber Pet que estará lá junto com a X, Comfort, Black Bag e o Uber Pet e olha só que interessante esse tipo de corrida vai valer mais do que a categoria até mesmo Uber Bag, Comfort porque lá nos Estados Unidos que iniciou esse projeto no dia 16 de outubro essa categoria Uber Pet tem um custo maior de 3 a 5 dólares a mais. Eles começaram esse Uber Pet lá nos Estados Unidos em algumas cidades e provavelmente aqui no Brasil vai chegar logo mais. Porque o projeto Uber Comfort que iniciou em julho lá nos Estados Unidos chegou em novembro aqui pra gente. Então o Uber Pet que chegou em outubro provavelmente ano que vem já vai estar disponível aqui no Brasil. Então se você realmente não gosta de transportar animais de estimação Pode ficar sossegado que vai chegar esse recurso pra gente E se você não tem problema nenhum de transportar Vai ser até uma forma de ganhar um pouco a mais Transportando pets dentro do carro E aí, gostou da novidade? Já deixa aqui nos comentários se você aceitaria ou não Fazer esse tipo de corrida Porque eu particularmente não tenho problema nenhum Eu transporto a minha cadelinha aqui pra tudo que é lugar Já transportei diversos animais dentro do meu carro E lembrando, você não é o obrigado a transportar animais de estimação, mas aqueles animais de serviço, os famosos cão-guia, eles você é obrigado por lei a fazer o transporte, mas de resto você pode cancelar se quiser, beleza? Bom, esse é um vídeo rápido e objetivo só para falar sobre essa nova categoria que está entrando junto com o Uber Comfort, que vai chegar para o Brasil daqui a um tempo. Ainda não tem o um prazo definido, mas provavelmente vai chegar aqui no Brasil. O que seria interessante também é eles fazerem o Baby, né? Aquela opção para as pessoas já colocarem no aplicativo que vai transportar criança, criança de menor e tudo mais. Mas enquanto não lançam, a gente está vendo alguns progressos no aplicativo, beleza? Bom, um grande abraço, fiquem com Deus. Cadê a Luna? Dá um tchauzinho para o pessoal aqui. Levanta minha cadelinha. Ai, dá um tchauzinho aí, Patinha. Tchau. Um grande abraço fique com Deus até a próxima. Falou. Tchau.